Ei, Colosso aqui com mais um vídeo de Diablo 2. Hoje eu quero ensinar vocês a ganhar mais experiência e upar o seu personagem da forma mais rápida possível. Eu fiz essa Amazona aqui e gastei meia hora para chegar no nível 14 de Amazona. Como é que eu fiz isso, pessoal? Eu, nesse caso aqui, eu comecei do zero, não fiz nenhuma missão com ela sem ser dessa forma que eu vou ensinar para vocês. Então, vocês vão vir aqui no lobby. E aí vocês vão procurar jogos, vocês cliquem aqui em jogadores e você clica na sala que tem. Você vai ver aqui o nível dos jogadores, procurem salas, gente, que tenha vários jogadores. Por exemplo, ato 1 um aqui, ó, essa aqui, 7, tem muita gente forte, mas não tem problema, é só você ficar na, na retaguarda. Se você não quer pegar muito desequiparado para perder a graça do jogo... Seleciona outros que o personagem tá um pouco menos forte E aí você vai otimizar o seu ganho de experiência Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Bom, vocês viram, pessoal, que eu entrei no jogo aqui com várias pessoas já jogando E aí o esquema é o seguinte É difícil você achar eles, mas tem um jeito Você dá Enter e coloca no chat TP, o que você que está querendo dizer com isso? Para eles ativarem aonde eles estiverem um tal portal, aí alguém vai abrir um portal aqui, você consegue se teletransportar para onde o cara tá fora isso, pessoal, não tem outro jeito, tá? então tem que esperar o pessoal abrir esse portal para que você consiga achar ele se não tiver saída, se o pessoal não tiver colaborando, sai do jogo não fica perdendo tempo, procura outro e vai entrando vamos entrar nesse aqui Aqui, esse aqui, pessoal. O pessoal já tá mais, adianta mais adiantado aqui no, na questão dos portais. Tá todo mundo abrindo o portão aqui, ó. Vamos no outro aqui. Até a gente achar eles. Cuidado! <risos> Cuidado que o pau quebra lá. Cuidado que o pau quebra. Nossa, gente, fodeu. Tá de perto. Vai na mãe. Vai na mãe de dar um jeito. Ó. Oh. Beleza, matei. Pegar as coisas. Sem mana suficiente. Preciso de mana. Sem mana suficiente. Bom pessoal, achei aqui um jogo aqui com três pessoas. Então vamos agora procurar eles. Um dos jogadores está aqui. Vamos entrar aqui. E aí você vai jogando com os outros jogadores, é só você ir tentando, gente, o negócio é tentar Uma hora você encontra alguém para jogar e ir junto, e aí você vai otimizando sua experiência Rapidinho você já tá subindo de nível Eu subi muito rápido com esse personagem aqui, que eu tenho uma outra Amazonas que usa Spear E... Resolvi fazer uma de arco e flecha, que eu nunca tinha feito personagem de arco e flecha, para ver como é que é e tal, e estou gostando bastante. Para ser sincero, se vocês quiserem, depois eu mostro até como é que, que funciona a minha build e tudo mais, mas não tem muito segredo. Olha ah lá, chama o outro jogador ali em cima. Quando você fica com, com dois, três junto, cara, é muito rápido, você sobe de experiência. Vou me juntar com o outro lá. Aí a gente otimiza ganho de experiência. Aqui, cara, eu peguei essa magia aqui, mas muito Muito rápido. Tipo, demorar horrores. Aí te falo uma coisa pra vocês, tá gente? Guerreiro de arco e flecha. Muito bom. Sério mesmo? Um cara aqui morto morto vivo aqui. Os itens não são compartilhados Quem pegou primeiro ficou com item A não ser que o cara jogue no chão pra você pegar Fora isso, nada é compartilhado Vamos ver aqui, olha ah lá, entrou, vambora Eles estão naquela terceira missão do primeiro ato E é interessante, cara, e é um gameplay assim gostoso Não, não, não, é, não é chato, não fica chato o jogo não, não atrapalha em nada, muito pelo contrário, é super super legal Super recomendo E olha que eu sou um cara que não curto o jogo online, tá? Não curto ficar jogando com outras pessoas Eu sou single player nato Sempre gostei do jogo single player Essa magia aqui do, da explosão da flecha que é muito boa então, pessoal, essa aqui era a dica que eu queria dar pra vocês. Se vocês gostaram da dica, não esqueçam aí de, de poder compartilhar, comentar, se vocês têm outro método também. Cuidado com esse tipo de inimigo aqui, gente. Ó, que salta choque, que é foda. Não consigo levar. Tá ok? Obrigado, pessoal, por assistirem até aqui. Um grande abraço pra todos. Volto logo com mais dicas de Diablo 2. Tchau.